Viva amigas. Passei aqui para mostrar as minhas novas tentativas. Reparem o que é que aconteceu. Tenho estado a tentar encontrar um ponto a duas cores lindo. E encontrei este. Saiu. Andei aqui às voltas durante horas. Consegui encontrar este ponto. Comecei a fazer para vos mostrar e de repente sai este. <risos> Enganei-me. Não sei como é que foi isto. Agora, uma coisa é certa. Qualquer um destes pontos está lindo. Portanto, Agora vou desmanchar este, mas tenho que saber como é que este saiu, que é lindíssimo, com duas paralelas. E este aqui parece uma casinha, não é? Muito interessante. Isto para verem como é que as coisas funcionam. Eu tenho, por exemplo, aqui um ponto. Este ponto não é válido. Porquê? É confuso. Estão a perceber? Isto nós vamos fazendo, fazendo, fazendo até ver o que interessa. Isto é confuso. É muito interessante, mas não serve. Mas este tem beleza. Qualquer